trabalhar na campanha do Djalma Bom, em São Bernardo. Ele se elegeu. Foi muito bom, foi o um mandato... Quer dizer, foi uma experiência absolutamente inédita, né? Eu devo ter errado muito, nem né? Imagina! Eu, com meu esquerdismo, extremismo, violência... Pátria ou morte, né?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 sent to the thing.